Vem cá, meu amigo e minha amiga, você sabe quanto exatamente os aplicativos que hoje estão no topo do mercado te cobram de tarifa por cada corrida? Hum, deixa eu ver se eu acerto. 25? Não? 30? Não? Ué, 40%? Não? 50% ou mais? Uau, se chega a passar de 50%, olha... Parabéns, você fez uma ótima parceria com esse aplicativo e eu acredito que você deve estar muito feliz mesmo e satisfeito por oferecer os seus serviços e ter todo o seu dinheiro sugado por eles. Acertei? Não, né? Eu imagino que você também já deve ter feito aquela corridinha curta de 10 reais e você ficou com menos de 5 reais no seu bolso. Olha. Eu já também passei por isso e eu sei que é muito frustrante mesmo. E eu não aceito isso de forma alguma. Eu particularmente já fiz grandes corridas para esses aplicativos que eram consideradas boas. Mas quando eu finalizava ali e olhava o histórico, eu notava que a fatia mais gorda do bolo tinha ficado para eles. E não para mim que tive todo o trabalho e despesa por ter feito aquela corrida. É muito frustrante mesmo e eu te entendo, viu? Mas vem cá. Já pensou se hoje existisse um aplicativo nacional que fala a nossa língua, que sabe quais são as nossas dificuldades, os nossos problemas? E nesse aplicativo você pode, com todas as palavras, chamá-las de parceira, sendo um aplicativo formado, pensado na sua segurança, podendo contar com ela em todos os momentos, inclusive nesse assunto que eu te abordei de taxas por corrida. Imagina aqui nesse aplicativo ali te cobrando no máximo 20% fixo por cada corrida, podendo reduzir essa taxa para 10%, é isso mesmo! 10% se você se cadastrar no aplicativo e juntamente já abrir a sua conta no banco parceiro dele sem taxa de manutenção de conta nenhuma mesmo você sendo negativado e ali você podendo receber todos os valores da corrida diretamente na sua conta própria não precisa ser conta de amigo de familiar na sua própria conta podendo fazer TEDs e DOCs e saques ilimitados e ainda ter cashback, ou seja, dinheiro de volta toda vez que você utilizar o seu cartão de débito com o saldo das suas corridas. Top demais, né? E olha só que bacana também, uma coisa muito interessante se você ainda não tem o sem parar instalado no seu carro, você poderá colocar a tag ali no seu carro e não se preocupar em passar em pedágio sem ter dinheiro para pagar, porque você terá isenção da mensalidade por um ano inteiro, pagando mensalmente só o que você utilizar ali nos pedágios ou estacionamentos muito bom mesmo né, e por incrível que pareça, esse aplicativo já está está funcionando desde 2018 e já podemos considerá-lo ele como uma grande concorrente desses grandes aplicativos que estão hoje no mercado, na quantidade de motoristas e passageiros, ou seja, não é algo que está no papel, você já pode hoje rodar nesse aplicativo fazendo seu cadastro e ganhar muito dinheiro com eles, e sinceramente, eu acredito que logo mais esse aplicativo que é brasileiro vai dar uma rasteira bem dada na chinesa e americana que hoje dominam esse mercado de mobilidade. Então se você não conhece eu quero te apresentar a CIT, um novo aplicativo que promete ser uma parceira de verdade para você que é motorista, na qual eu acho legal demais o dilema dele que é exatamente esse cuidando bem do motorista para que ele cuide ainda melhor do passageiro. E não é só palavras, realmente eles fazem aquilo que eles propõem, eles possuem um diferencial tremendo na questão de cuidar dos seus motoristas, como por exemplo na questão de segurança, os passageiros só conseguem chamar um carro após fazer um cadastro completo e passar por uma biometria facial feita diretamente no aplicativo. Aí sim o motorista recebe o chamado que lá estará o local de embarque e desembarque, a foto do passageiro, a forma de pagamento e a opção de aceitar e recusar sem penalidade nenhuma se vocês se sentirem seguro de fazer a corrida, conforme vocês podem ver nessa foto ao lado. E também na questão financeira eles possuem uma das taxas mais baixas e sendo fixo e não variável conforme os outros aplicativos aí que praticam. Resumindo, se você faz uma corrida de 10 reais, só vai descontar apenas um real de taxa para a City, sendo muito melhor para o seu bolso, concorda? Fora que você pode escolher a forma como você quer trabalhar, escolhendo ali se você quer trabalhar em dinheiro, cartão ou maquininha. E ainda tem quatro destinos definidos para você poder se locomover para locais estratégicos ou voltar para casa, da forma como você preferir. E tem muito mais novidade que virá por aí. O aplicativo está em constante desenvolvimento, tanto que eles já iniciaram as campanhas de marketing no Google, no Facebook, YouTube, etc. Já contrataram famosos para divulgar a empresa e já estão com uma campanha agressiva para a captação de novos usuários na estação da linha amarela aqui da cidade de São Paulo. Então não perca tempo, meu amigo você já pode hoje começar a rodar na City, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link exclusivo que vai garantir esses 10% de taxa para você e todos esses benefícios que o aplicativo também te propõe. Só tem um pequeno problema, o aplicativo da City só está disponível na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, se você não faz parte dessas duas cidades, infelizmente você não vai conseguir fazer o seu cadastro por agora. Mas não fique triste, logo mais ela vai se expandir para mais cidades. Na medida que ela for se desenvolvendo, mais cidades ela vai alcançar e você poderá fazer o seu cadastro. Eu vou estar sempre trazendo novos vídeos aqui no canal para te trazer mais informações sobre esse aplicativo. E se ficou algum ponto de interrogação, não se preocupe, o suporte deles é atento todo vapor, é um suporte humanizado, ou seja, assim que você fazer o cadastro, você pode entrar em contato no WhatsApp que você vai receber, ou através do WhatsApp que eu também vou deixar aqui na descrição, para que você tire todas as suas dúvidas, ou até mesmo mande aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. E esse é o vídeo de hoje, eu busquei uma nova forma de poder ajudar você trazendo um aplicativo que está funcionando, que você já pode rodar nele tendo uma opção a mais de receber corridas e quem sabe assim você deixar de vez esses aplicativos que só consomem o suor do seu trabalho e não penso em você né e eu espero que vocês abracem chamem passageiros fazem o melhor para que esse aplicativo se torne uma grande concorrente porque quanto mais concorrente também melhor é o serviço porque aí a uber 99 vão ter que se adequar também para que não fiquem para trás e a City ela tá vindo com muita força mesmo e é por isso que o slogan deles é a City cuidando bem do motorista para que ele cuide ainda melhor do passageiro um grande abraço falou